No vídeo de hoje eu vou te mostrar produtos que eu usei até o final, mas será que eu compraria ele novamente? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Nem sempre a gente está com disposição financeira para investir em um produto que a gente nunca ouviu falar, sem ter pelo menos uma opinião de alguém. E é por isso que eu trouxe esse vídeo para compartilhar com você como foi utilizar esses produtos e se eu compraria eles novamente ou não. O primeiro produto que eu quero te mostrar é um produto para o rosto. Esse aqui é o Deep Clean da Neutrodina. Ele é considerado como um gel de limpeza, porque na verdade ele tem uma estrutura realmente em gel. É indicado para pele mista a oleosa. E é um produto que eu comprei mais no intuito de utilizar toda a família. Eu não utilizei esse produto todos os dias. Eu usava ele eventualmente porque eu observei e deixava a minha pele assim muito zerada da oleosidade. E a gente sabe, né? Efeito rebote, aquela história. Quanto mais oleosidade você tira, mais a pele produz. E detalhe, uma quantidade muito pequena, uma gota, era mais que suficiente. Se eu compraria esse produto novamente, compraria novamente porque aqui todo mundo Usa. então ele acaba valendo a pena pelo seu custo-benefício um item que nunca apareceu por aqui porque ainda não tinha acabado é o perfume, eu usei até, até o finalzinho do finalzinho, esse aqui do Boticário, ele é da linha Florata e ele não existe mais, essa linha Florata é uma linha deliciosa se você não conhece, vale a pena conhecer, o Boticário realmente caprichou, nas fragrâncias são deliciosas, agora vamos falar de de cabelo. O primeiro produto que eu queria falar é um produto que eu não usei. Como assim? Você vai falar um produto que você não usou? Calma. Esse é um produto que só o marido usou, tá? É um shampoo que realmente retira a oleosidade. Ele é extremamente perfumado. O cabelo fica com um cheirinho muito gostoso. Esse aqui é o Cedro de Marrocos. Eu não consegui testar esse produto porque a quantidade dele é muito pouca. E o meu marido lava a cabeça todos os dias. E eu utilizo nas, nos momentos em que eu vou fazer reconstrução. Mas é um produto que, se ele vai comprar novamente, compraria novamente sim. É um produto que realmente funciona. A única coisa que ele acabou pesando um pouco foi o custo-benefício por ele ter só 200 ml, enquanto outros produtos mais comuns no mercado possuem uma, uma quantidade maior por um preço um pouco menor. Usei também até o final, até o final do final, esse condicionador da Matrix, que é o Biolage. Ele faz o papel de nutrição é aquele produto que você bota uma moedinha de um centavo passa no cabelo e você sente que ele derrete o seu cabelo um condicionador tá ele é muito bom aí você pensa realmente um produto muito bom eu vou procurar para comprar você não vai achar por isso mesmo que eu não resenhei esse produto não falei dele e lamento demais da conta que eu não encontre mais esse produto agora eu vou te mostrar Dois produtos que eu utilizei para fazer alinhamento dos fios, tá? Porque quem me acompanha sabe que eu adoro fio assim, ó, mais lisinho, mais escovado, mais alinhado. E aí, vira e mexe, eu tô testando o produto. Para você que adora tratar o seu fio ou até mesmo fazer esse alinhamento na sua casa, eu gosto de estar tá testando esses produtos também para te dar essa opção primeiro que eu usei e que tem resenha no canal. Você pode procurar aí, e eu também vou deixar o link aqui em cima, tá? Vou facilitar a tua vida e vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. É esse aqui da Lola. É o Vintage Girl. Esse produto, ele é um creme alisante. O bicho deixa o e é uma loucura a única coisa que eu me incomoda um pouquinho é aquele cheirinho que fica né aquele cheirinho mais oxidado de enxofre no final ele ficou assim bem marcante mas assim no início né depois sai e é um produto que valeu super super a pena eu ter utilizado gostei muito compraria novamente eu comprei esse potinho para experimentar tá na verdade existe um pote maior esse aqui é de 100 gramas mas tem o um maior e com certeza eu comprei o um maior e o último produto também é de alinhamento e eu fiz resenha no canal. E esse outro aqui que eu usei é da Weed Care, é o LOR. Ele é um sistema de hidratação e alinhamento capilar. Esse aqui ele já faz um tratamento maior, ele alinha o seu fio, mas ao mesmo tempo ele trata. Uma única coisa que é importante você observar, tanto esse quanto o da Lola, é que se você pinta o cabelo, você pode ter alteração da cor. Fora isso, ele além de deixar o fio assim bem alinhado, eu também senti que ele deu uma hidratada. Se eu compraria esse produto novamente... Olha, eu teria um certo cuidado em comprar, talvez eu tivesse que procurar pela Widcare um produto que fizesse esse tipo de alinhamento, mas como um matizador para que garantisse que os meus fios não tivessem alteração de cor. Mais detalhes sobre cada produto e o preço médio deles, eu vou deixar lá no blog. Então se você está interessada nesses detalhes, é só clicar aqui nos cards e até lá. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Para isso, basta você clicar aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.